Vamos fazer o seguinte, olha só. Parou aqui, perna direita à frente, desce, esquerda, desce, direita, desce e vai vindo. Vai chegar aqui embaixo. Chegou aqui, vai voltar. Tá ok? Pegaram? Consegue? Vamos lá então! 3, 2, 1! Vem! Isso! Isso aí! Vamos lá! Isso! Vai embora. Até lá. E sobe. Isso aí, minha amiga. Vamos embora. Já chegou sofrendo. Vamos lá. Isso. Vai. Isso. Isso. Vai. Bora. Volta. Isso. Volta vocês duas. Vai. Isso. Bora, equilíbrio. Isso. Vamos lá. Força. Bora. Vai, vai devagar, vai devagar, vai no teu tempo, vai no teu tempo. Vamos lá. Isso. Bateu aí, volta. Bem. Isso. Vai. Volta. Isso aí. Passou um tempo sem vir, vai sentir. Vamos lá. Vai. Isso, vai! Bora! Isso! Vamos, volta! Sentindo a perna, vamos lá! Isso! Desce! Para aí! Para aí vocês! Para aí vocês! Vai lá, vai lá! Vamos! Embora. Isso! Volta! Vem! Sentir bem a coxa! Hoje vai trabalhar bastante coxa, hein, gente? Vai arder, hein? Não, fica aí! Vamos lá! Vem! Isso, isso, isso aí, embora, isso, vai, também, vai lá, todo mundo para os seus lugares, vem para os seus lugares, deixa o pessoal ir, vamos lá, Renata, Raquel, seus lugares, embora, vem para cá, para frente, vem, vem, vem, vem. Não, sem colchonete. Fica aí, vocês dois aqui. Isso aí. Vai abrir agachamento. Sabe fazer agachamento? Uma boa? Ó, vai abrir a perna. Mais largo do que a largura do quadril. Pés voltado para fora, joelho. Vamos agachar, tá bom? Não, não é sumô. É o um agachamento normal. Só que vai descer e vai voltar. Não precisa ir lá embaixo, não. 150. Vambora. 3, 2, 1. Vai. 1, 2, 3, 4, não precisa encaixar em cima não, desce e sobe, vai, desce, não encaixa, ó, desce, mais rápido, desce, desce, isso, isso, isso aí, vambora, 17, 18, 19...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 Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinquenta, um, dois, três, quatro, bora cinco, seis, sete, oito, nove, sessenta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 conta 5 6 desce, desce a perna, dobra a perna, isso vamos embora mais rápido vocês duas mais rápido, um vocês já estão acostumada, vamos embora vocês já estão acostumada, vamos embora isso. Perfeito. Não precisa encaixar em cima, não. Só desce, sumo. Só desce, sobe. Desce, sobe. Bora. Vambora. 140. Vambora? Protocolo. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Um. Dois. Três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, descansa um pouquinho, pega o colchonete, vamos deitar, vamos lá, deitar. Ó, vamos deitar, abriu os braços dessa forma, deitou a cabeça e vai fazer a bicicleta, hein? Bicicleta. 1, vamos embora. 3. Eleva a perna. Eleva. Eleva a perna isso aí. Bicicleta. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, estica a perna, não, não. estica para baixo, isso, ó, esse movimento aqui, isso aí, 16, 17, abaixa a cabeça, isso, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, vai minha amiga, 3, 4, 5, 6, desiste não, 7, 8, 9, 80, 1, 2, Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, noventa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cem. Eleva a perna, estica, coloca em cima. Vamos lá, fazendo a vela, assim, ó. Presta atenção. Ficou nessa posição e segura. Só isso. Três, dois, um. Vai! segura, tira a mão, isso, mantém, tira a mão, desce a cabeça, isso, estica a perna, isso, mantém, mantém, fecha a perna, fecha a perna, isso, estica, isso aí, não deixa o joelho dobrar não, estica o joelho, embora estica o joelho, estica o joelho, Vambora. Vamos fazer alongamento, falar com a Jennifer. Alongamento direto. Levanta, minha amiga. Levanta, levanta. Levanta. Pra quê? Não, não, nada disso. Tira a mão, tira a mão. É pra isso mesmo. Vambora, segura. Isso aí, facinho, facinho. Vocês que chegaram agora, facinho. Levanta, levanta. Levanta, que isso? Ô, vambora lá. A menina chegou agora, tá tirando mó onda. Vamos lá, levanta, minha amiga, vai. Vai, vai, minha amiga. Não desiste, não. Ó, oh, tá conversando, tá fácil. Levanta. Segura. Dez. Vambora. Levanta. Nove. Oito. Sete. Levanta. Levanta. Levanta. Seis. Cinco. Tira a mão. Quatro. Três. Três. 2, 1, um, descansa, para ombro, fortalecimento de ombro, vai ser fortalecimento. Então é o seguinte, vai pegar o peso, vai elevar e segurar, somente isso daqui, vai segurar, tá ok? Vamos lá, pega o teu pezinho, vamos lá e eu vou fazer a contagem. Todo mundo prestando atenção, ó... Presta atenção para segurar o peso assim, para depois não ficar assim ou ficar assim não. Tenta colocar retinho na linha do ombro, ó. retinho na linha do ombro. Vamos lá, 3, 2, 1, segura, isso, fica, segura, vou passando e vou vendo, isso aí, segura, Vambora. embora, segura, mantém, isso aí, mantém, isso aí. Isso. Eleva um pouquinho esse braço aqui. Só um pouquinho. Isso. Segura. Isso aí. Isso aí. Mantém. Mantém. Isso. Mantém. Não desce o braço, não. Segura. Estica esse braço. Isso. Segura. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. 2, 1, um, desceu o braço, isso aí, relaxa, agora a frente, vai segurar a frente, a mesma coisa, posiciona, 3, 2, 1, eleva o peso à frente, segura, isso, mantém, isso aí, isso aí, mantém, abaixa mais, isso, ó, projeta, assim vem pra cá, eleva o braço agora, isso, mas não joga o corpo pra trás não, isso aí, contrai o abdômen, isso aí, isso aí, isso, não, não joga o corpo pra frente não, não, eleva, joga, isso, eleva o braço, segura, contrai o abdômen, isso aí, vamos embora segura, segura, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansa, só larga o peso, larga o peso, pode largar o peso, não é sair do lugar não gente, descansar no mesmo lugar, eleva o braço sem peso, sem peso, Faz esse movimento agora aqui, ó. Girando curtinho, curtinho, curtinho, curtinho. vambora, Isso, rápido. Isso. Vai lá. Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, curtinho, curtinho, mais curtinho, ó. Curtinho. Isso. Curtinho. Abre, curtinho. Curtinho. Isso. 15, 16, 17, 18, curtinho mais rápido. Ó, oh, não, aqui ó, oh, ó, oh, curtinho e rápido Só esse, isso aí Vambora, isso Bora Curtinho, minha amiga É curtinho Curtinho, ó, oh. é isso aqui Mantém travado e girando Isso Vambora Vambora Isso, isso aí Já tá todo mundo com resistência, tá vendo? Vambora Vambora Vambora 3, 4, só 60. 6, 7, 8, 9. Isso aí. Pega o peso. Pegou o peso. Vamos lá. Protocolo de ombro. Pega o peso. Bora, não. Aqui, ó. Vai fazer esse posicionamento aqui. Vamos lá. Todo mundo subiu e desceu. 30. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos embora. 1, 2. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, vai quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte, um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 30. Segura o peso. Abaixa o tronco dessa forma. Abre lateralmente. Só 20. 3, 2, 1. Vamos! 1, 2, 3. Desce mais. 4. 5. 6. Olhando pra frente. 8. 9. 10. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 20 Isso aí, larga o peso Estica o braço Estica o braço Vamos lá Agora é subir e descer Só esse movimento aqui Vamos lá Contando, vai 1 um, 2 Vai Pra arder, hein? Vambora Isso Vai não, não é isso tudo não, só pequenininho, bora, vai, vai, é do lado do, do ombro, não é pra frente não, isso, vai, movimenta, movimenta, sobe e desce, sobe e desce, esticado, isso, vai minha amiga, vambora, é assim mesmo, vambora, isso, bora, vambora, 2, 3, 50, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, estica, estica esse braço, estica esse braço, aí embaixo, sobe e desce, sobe e desce, força, 9, 50, descansa, Ó, oh, vamos fazer isometria, agachamento sumô isométrico, é só ficar na posição do agachamento sumô parado, tá ok? Consegue? Tranquilinho? Então embora 3, 2, 1, desceu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, a mais. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, desce. 18, isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta. Um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, vai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Levanta. Isso aí. Sacode a perna. Isso. Abriu mais uma vez. Abriu mais uma vez, vai subir e descer 60 vezes Vamos lá, 3 Sumou, sumou Abre bem 3, 2, 1 Sobe, 2, sobe 3, isso 4, não joga pra frente Isso, isso Isso, joga o corpo pra trás Bora Isso Perfeito 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, bora! 1, 2, 3, 4, 5, dobra essa perna, 3, dobra a perna, isso, isso, vamos embora, isso, 2, agachamento sumou, isso aí, 4, sobe e desce, isso, 7, 8, 9, Vambora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vambora. 1, 2, 3, 4. Não descanse em cima não. Sobe e desce. Sobe e desce. Isso, isso aí. Parou, abriu e segurou embaixo. Vamos lá. 3, 2, 1. Desceu. 1, um. 2.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 Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, conta. Seis, 8, 9, Bora! 1, um, 2, chegou agora, tá descansada! 4, 5, tá descansada! 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, não joga para frente, só sobe e desce, isso, desce, dobra o joelho, dobra o joelho, dobra o joelho, isso, vai, sem te queimar, perna, vamos embora, isso, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 60, fechou a perna, fechou a perna, panturrilha, vamos embora! 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, vai! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Vinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta. Um, dois, três, mais rápido. Cinco, seis, sete, oito, nove, quarenta. Um,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 Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sem descansa, isso aí, é dois, um, vai, um, dois, três, quatro, cinco, Seis, sete, oito, nove, dez. Vai. Isso. Abaixa mais o corpo em cima. Isso, isso aí. Isso. Não dá, não dá essa pressão toda não, Renata. Aqui, ó. Colocou. Ó, faz isso aqui, ó. Ó, tranquilo. De joelho, todo mundo de joelho aí. Vamos fazer extensão de quadril. Aquele exercício que é o seguinte. Ficou, colocou a mãozinha aqui, esticou o pé atrás, desce e sobe. Aí joga para frente. Desce e sobe, tá ok? Só 30, hein? 3, 2, 1. Vamos embora. 1, mais rápido. 2, 3, desce e senta lá. 5... Seis vai isso nove, um, dois, três, devagar, vai devagar, cinco, seis, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9. Agora vai fazer o seguinte: presta atenção, tá? De joelho, vai colocar a perna direita à frente, volta. Esquerda, direita, esquerda, só esse movimento, tá ok? 30 vezes, contando, 15 cada uma. Vamos fazer 40 vezes, 20 cada uma, tá ok? 3, 2, 1, vai! 1, um, volta. Dois, volta! Três, volta! Quatro! Isso! Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Vai. Cinco. Isso. Isso aí. Não bate o joelho, não. Isso aí. Faz devagar. Isso. Isso, devagar. Dobro o colchonete. Bora. Isso. Trinta. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco. Bora. Seis, sete, oito. 9, isso aí, vai deitar de costas e vai fazer o seguinte, elevou a perna, abre e fecha, abre e fecha, trabalhar bem a parte interna da coxa, vamos lá, 100 vezes, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 1, 3 4 mais rápido 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 estica a perna vai estica a perna vamos embora abre e fecha vai abre o braço isso, abre. Isso, bora minha amiga, estica a perna. Quatro, bora. Cinco, seis, sete, oito, nove, quatro, bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinquenta. Um, dois.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 Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vai Oito Nove Setenta Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Oitenta Um Dois Três Bora Cinco Seis Sete Oito Nove Um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora vai fazer o seguinte: já que está deitado, elevação pélvica, vai elevar e vai manter uma perna no alto, assim. E vamos segurar 30 segundos nessa posição. 3, 2, 1, vai! 1, 2, eleva o quadril. 3. Quatro mantém cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eleva, sete, oito, nove, um. Dois, três, quatro, cinco, seis, eleva o quadril. 7, 8, 9, 30, Mudou a perna. Gente, é elevar o quadril. É como se fosse uma elevação pélvica. 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Desceu, isso aí. Elevação pélvica normal, 60. Olha aqui. Deitou, subiu e desceu, subiu e desceu. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai. 1, 2. Três, quatro, cinco, seis. Mais rápido. Sete. Oito. Nove. Dez. Um.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 Desceu, tocou no chão, abriu atrás. Tá ok? Trabalhar costas, vai trabalhar costas e vai trabalhar perna. Só 50. 3, só 50. Vamos lá. 3, 2, 1. 1, 2, vai. 3, 4. Isso. Isso. Bora. Isso. Dobra a perna, não é o tronco não, dobra o joelho, isso, dobra o joelho, isso aí, isso aí, isso aí, não dobra tanto o teu joelho, tá, tá sentindo a perna ou não? Então não dobra tanto, vai, devagar, devagar, isso aí, sobe, isso, ó, joga braço lá atrás assim, sente, isso, isso, isso. Bora, bora Para não, vai Isso Modelando já essa coxa Bora. embora Isso Um Joga o braço lá atrás Isso Joga as costas também Isso Isso Isso, Isso. Bora Dobra a perna, meu amigo Isso Vamos Um Dois Três Quatro Cinco 6, 7, 8, 9, 50. Se prepara agora, vai descer no agachamento normal e vai ficar parado. Vamos! 3, bora! 2, 1! Desceu! 1, 2, joga o corpo para trás. Isso. 2, 3, 4, 5, 6, vai, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, fica parada, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bora, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, levanta mantendo a mesma posição aquele agachamento curtinho, ó só isso aqui, só isso, não precisa descer muito só bombear, tá ok? só bombear, 100, vambora 3, 2, 1 desceu, vai 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 1 2, 3, é curtinho conta, conta Curtinho aqui, não é só isso aqui, ó. ó. não é continuar lá embaixo sem descansar em cima. Isso, isso, isso aí. Dobra a perna, isso, isso aí. Isso, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sem arder, 9 2, 3, 4, vai, desce 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, vamos embora 5, 6, 7, 8, então descansa. 1, um, 2, 3, 4, vocês estão acostumados. Vambora, vambora! Bora, vambora! Bora! 1, 2, 3, tá vendo a professora ali e tá fazendo tipo. Vambora! 7, 8, bora, fica! 1, um, 2, tá terminando! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 100, terminou isso aí!